A ideia de desenvolver essa disciplina de ecossistema de inovação, né? teve início numa conversa entre a Carla e eu, porque a gente enxergava a importância dos alunos entenderem como se, como ocorria o processo de inovação dentro de diferentes ecossistemas, como que essa inovação modificava esse sistema, como que essa inovação permitia que os ecossistemas crescessem, fossem melhores e aí nós pensamos numa maneira diferente e trazendo práticas pedagógicas inovadoras então aqui eles debatem assuntos um grupo pró e outro grupo contra em cima do mesmo assunto e um tenta convencer é como se fosse um, um júri né e aí depois o grupo como um todo chega à conclusão uh, sobre aquele tema além disso uh, é uma disciplina que Puxa pelo mestrando e pelo doutorando para que eles se tornem protagonistas do projeto deles. Né? Mais uma atividade, porque essa é uma característica fundamental para o mestrando e para o doutorando. O nosso objetivo com o doutorando é que ele se torne protagonista das ações que ele tiver dentro da disciplina. Então, além daquelas questões tradicionais de desenvolver, de buscar conteúdo em bases de dados, né, e de escrever artigos, eles também realizam atividades para uh, desenvolvimento da criatividade, onde o conteúdo ele é construído pelos alunos e não simplesmente apresentado por nós. Em paralelo, a gente buscou trazer palestrantes para enriquecer a disciplina, porque senão, somente o nosso enfoque, o meu e da Carla, não seria talvez Uh, não seria adequado ter somente esses dois enfoques. Então, a gente buscou trazer palestrantes como Alberto Levi, o próprio Luiz Carlos, uh, trazer alguém da área de investimentos, trazer alguém que falasse sobre propriedade intelectual, uh, alguém que falasse de ecossistemas em geral, e também sobre ecossistema da URGS. Essas foram algumas das palestras que a gente pôde trazer para os alunos, que é um grupo extremamente crítico, é um grupo extremamente participativo e eles então uh, tornaram essas palestras muito mais numa conversa, num diálogo do que propriamente o apresentador, o palestrante expondo conteúdos. Uh, foi uma experiência enriquecedora esse semestre na qual... Uh, Todo mundo ganhou. Os alunos elogiaram os conteúdos da disciplina, que é super atual, que é super importante, e principalmente está alinhado com os projetos que os alunos estão desenvolvendo. Faz eles pensarem diferente, faz eles buscarem informações diferentes, e principalmente olhar o projeto deles sobre diferentes perspectivas de análise. E essa é, acredito que seja a nossa principal contribuição da disciplina. Bom, a gente estava muito ansioso para fazer a disciplina de ecossistema de inovação. É um assunto que a gente atua não só na pesquisa, mas também na prática. Então, a oportunidade de ter aqui para discutir com um grupo tão heterogêneo foi muito rica, superou nossas expectativas, por trazer não só a teoria, mas também muitos casos práticos, pessoas externas, discussões, e aí estamos muito felizes de poder estar aqui. E também, certamente, como futuros professores né, que pretendemos ser, nós levaremos essa didática inovadora, essa mudança mais aberta, essas discussões com todo o grupo, com um cronograma flexível, né, trazendo sempre experiências de fora para a sala de aula. Certamente a gente levará isso para os nossos futuros alunos né, e para as instituições onde a gente vier a atuar. Parabenizar, então, a Escola de Engenharia, a disciplina com certeza ela está em consonância com o que demais atual tem hoje que a gente considera que empreendedorismo é inovação então eles estão muito em alta até porque a gente sabe da importância da importância para o país também de a gente ser mais empreendedores ser mais inovadores então parabenizar tantos professores quanto a própria escola que organizaram a disciplina sem dúvida ela é muito importante, tem muito a crescer e tem muito a auxiliar os alunos. Eu retornei para a academia depois de 35 anos afastado, exatamente para retomar conhecimentos novos nesse tempo todo que fiquei fora. Apesar de 35 anos de, de intenso convívio na área executiva, voltar e ouvir é, uma matéria para mim nova de inovação e ecossistema foi extremamente enriquecedor. Não é uma ciência tão exata quanto eu achava que era mas fez muito refletir sobre a minha experiência e a oportunidade que eu vejo do futuro. É uma cadeira dinâmica, diferente, ela em si é inovadora e trata de um tema é, muito atual para todas as empresas. É, o conteúdo e a didática foram de formas muito bem conduzidas aí pelas professoras e ajudou muito a formar uma nova base de conhecimento para mim. Meu nome é Andrei, eu sou administrador formado e atualmente eu curso mestrado aqui na URGS em administração com foco na inovação uh, o que me trouxe até cadeira bom uh, lá na administração a gente tem muita disciplina boa na área da inovação né e o que eu estava buscando nessa disciplina é um pouco da parte prática né porque a disciplina ela traz uh, muitos empreendedores de fora da URGS, traz agentes da inovação traz pessoas de diferentes foi muito legal nesse sentido né de ter contato com coisa diferente eu mesmo, né? Eu sempre digo, né? Sou daqui já, mas nasci no exterior, nasci na Rússia, vivi toda a infância lá. Então, quando a gente discute essa questão da inovação, né? Entre outras coisas, né? A inovação ela lida com coisas diferentes, né? Seja em cultura, em pensamento. Então, como eu tenho um pouco desse lado também, para mim foi muito gratificante. E adorei disciplina, né? Gostei das professoras também, foram muito competentes, muito atenciosas. E recomendo a todo mundo fazer essa disciplina, né? Eu acho que a administração, o engenheiro da produção são áreas afins. Elas podem ter visões diferentes em alguns aspectos sobre inovação, mas é muito bom, porque são visões que se complementam e trazem essa riqueza de conteúdo. Então, recomendo a todo mundo. O que me motivou a participar dos ecossistemas inovadores porque eu tenho muito interesse pelo tema, até porque eu circulo muito pela URGS, particularmente, e eu participo não só como aluna de doutorado, mas eu também tenho uma startup incubada na Estia, incubadora aqui da URGS. Então, a temática me interessa bastante como empreendedor E conhecer o que existe dentro da universidade, e até ter o contato com palestrantes e, e locais fora da universidade, me traz uma, uma visão maior assim de todo de todo ecossistema realmente de onde a gente pode circular e, e isso me dá mais ideias e mais network também como empreendedora então isso foi muito importante conhecer assim, na disciplina também fazer trabalhos com colegas que propõem temas de outros ecossistemas como por exemplo fazer o um trabalho sobre vitivinícola, me me abre a visão para outras as outras áreas também e, e, e, me, e me provoca na forma de como até como pesquisadora de conhecer também o que ocorre em outros e outros lugares fora da universidade eu acho que isso é o que mais me motivou e que eu mais levo também de aprendizado dessa disciplina Bom, hoje é um dia bastante gratificante porque a gente finalizou a disciplina de ecossistemas de inovação uh, estavam acontecendo vários eventos aqui na Urdens né, uh, promovidos tanto pela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 como se faz o registro de propriedade intelectual, quais são as forças e fraquezas de todos esses atores envolvidos. Então, esse foi o objetivo da disciplina. A participação dos alunos foi essencial. A gente é, motivou muito a questão do debate, né? a questão de práticas ativas de ensino, a questão de seminários, artigos. Então, eu considero que é, estou bastante satisfeita com o resultado. O objetivo da disciplina é que todos esses alunos né, de mestrado e doutorado sejam também embaixadores desse tema, né, do empreendedorismo inovador, e que ajudem a mudar a nossa cultura uh, empreendedora aqui na nossa comunidade. A gente já tem feito bastante coisa aqui dentro da URGS e a gente precisa divulgar melhor. Né? A nossa comunidade precisa nos identificar como uma universidade empreendedora e inovadora. Então, com isso, a gente formalizando esse conhecimento numa disciplina de mestrado e doutorado, esse, esse conhecimento passa a ser também tema de discussão em sala de aula no nosso currículo formal. Espero que no ano que vem a gente tenha uma nova edição dessa disciplina. A gente aprendeu muito ao longo do processo, a gente fez na dinâmica de fechamento uma dinâmica de co cocriação com os alunos para que eles nos ajudassem a pensar em novos temas e novas práticas. Então, esperamos ano que vem poder repetir essa disciplina dado o grande sucesso que a gente considerou que teve esse ano.